Acho que é tarde, mas de facto todo o mundo a nível de, de regulamentação, a nível de governos, de estados, estão a acordar demasiado tarde, tá, mas mais vale tarde do que nunca, e, e sim, é necessária uma forte regulamentação. Poderemos ter tentado um caminho de autorregulação que funciona nos mídias tradicionais por instituições, pelo lado mais institucional dos mídia e pela responsabilidade que têm. Essa autorregulação já existia e muitas vezes os reguladores oficiais são meros acessórios. Agora, no que diz respeito às grandes plataformas, à internet, às redes sociais, a autorregulação não é suficiente porque, e os vários passos que têm sido dados. Por exemplo, a propósito da verificação de informação, em que cada vez mais o Facebook tem mecanismos de confirmar se vês de facto aquela história, tem parcerias com fact-checkers, só que ao mesmo tempo permite um negócio em que um falseador de conteúdos consegue facilmente criar conteúdos patrocinados, com falsos links, com falsas imagens, lembram de Ricardo Aruz Pereira ou João Soares a defender bitcoins e afins. Quer dizer, temos aqui um contrassenso em que de um lado o Facebook junta-se com fact-checkers, mas ao mesmo tempo o Facebook alimenta também esta desinformação. Portanto, isto prova que a autorregulação não é suficiente e é necessária uma regulação. Se a Europa está a acordar tarde, está, mas como eu te disse, mais vale tarde do que nunca e ainda assim temos... Uh, uh, um país uh, uh, que tem estado mais à frente nessa questão, que é a França, uh, que tem regras de regulamentação bastante mais rígidas, mais claras, pá, que facilmente são adaptadas para o resto do mercado europeu, e é esse o, o, o, e é esse o caminho. Uh, até porque depois também, se, isto, se tudo isto se pode resumir ao dinheiro, Uh, uh, uh, ainda ontem ou ontem, ontem estava comecei a ler um documento, um, um relatório da Obercom da, da a propósito das plataformas digitais e que o que podem ajudar ou não os media, porque por um lado ajudam, por outro lado desajudam, uh, uh, são concorrentes e de facto é que neste momento no mercado digital de publicidade em Portugal uh, 70% dessa cota é plataformas, é Google e Facebook. portanto para nós, entre aspas, portugueses e mídia tradicionais e agências portuguesas, sobra 30%. E esses 70% não são taxados em Portugal. Não há IVA, não há IRC, portanto, os próprios governos, quer dizer, estão a perder milhões de euros todos os meses, todos os anos. Quer dizer, se temos que resumir isto à questão do dinheiro, Força! E, e, e, e parte por aí a questão da regulamentação, não é só o dinheiro que a indústria dos mídias pode estar a perder, não, é, não estamos a falar só da crise dos mídias, quer dizer, estamos a falar também de milhões de impostos que não estão a ser cobrados dentro de Portugal, porque temos grandes empresas internacionais, em, em, com sedes no, no, no, noutros países, perfeitamente legal, mas que ainda assim pode ser mais fortemente regulamentado. Não basta autorregulação, é de facto, é, é necessário uma regulação perdão, governo. Agora, que esta seja feita por legisladores com conhecimento de causa, que é essa outra questão aqui. Muitas vezes a legislação é feita com uh, zero de conhecimentos e criam-se leis que depois são impossíveis de, de aplicar, de regulamentar, uh, uh, uh, de fiscalizar sequer. Portanto, é necessário não só uh, uh, uh, um, uh, uh, uh, pular etapas e recuperar o tempo perdido, mas que se faça com conhecimento. E esse conhecimento exige. Há que o ir buscar, há que, há que o ir contratar. Tu tens sempre a tendência de, perante uh, uh, um, um obstáculo, uh, que pode ser uma lei, tem sempre, há, há sempre um advogado do mal, entre aspas, que procura como contornar. E muitas vezes até essa legislação é feita já com, com essa porta das traseiras aberta, que pode estar mais ou menos uh, uh, uh, visível. Uh, mas de facto, quando a lei é mal feita, facilmente tu consegues contorná-la e cria-se ali um vazio, e, como tu dizes, o mal vence uh, uh, uh, novamente. É, é um bocado estranho nós estarmos aqui a falar do bem e do mal, mas a vida é mesmo assim. Quer dizer, tudo se pode resumir ao bem e ao mal sempre que, mesmo a pessoa boa, pode praticar más ações e vice-versa. Somos todas pessoas, uh, uh, ao fim e ao cabo, e a tecnologia apenas consegue uh, uh, uh, amplificar uh, uh, o lado bom e o lado mau que nós temos. O que interessa é nós termos, nós, plataformas, temos os conteúdos do nosso lado, porque, uh, uh, uh, olha, a propósito do exemplo do YouTube, uh, o YouTube é obrigado uh, uh, e, e, e criou-se essa, essa necessidade de uh, uh, possibilitar aos criadores de conteúdos poder não só monetizá-los, mas também reivindicá-los e impedir que tu, enquanto criador, poderás pedir, impedir que outras pessoas uh, uh, uh, publiquem os teus vídeos uh, dentro do YouTube. Uh, estamos a falar de pirataria. Uh, o YouTube permite que, que faças isso. No entanto, para fazeres isso, o YouTube obriga-te a que coloques o teu conteúdo dentro do YouTube, uh, para depois poder compará-lo com, com, com, com uh, uh, uh, as cópias piratas, digamos assim. Logo aqui temos um contrassenso, que é se há alguém que, por uma questão de direito, que tem, esse de, que tem esse direito, que não quer que os seus conteúdos estejam no YouTube, no entanto, para impedir que existam cópias piratas no YouTube, tem que colocar os seus conteúdos dentro do YouTube. Mesmo que fiquem privados, eles têm que lá estar. É um bocado paradoxal, quase que anedótico. Um, e se quiseres usar esta ferramenta de um modo mais uh, uh, automático, ou seja, que não tenhas que uh, uh, manualmente fazer o upload do YouTube e se quiseres correr a um modo mais automático com carregamento através de, de uma API, não querendo entrar aqui em termos mais técnicos, há quotas diárias para o fazer. E se quiseres ultrapassar passar essa cota, já tens que fazer aqui um contrato. E o YouTube diz: Ah, pá, claro, mas o, me o melhor era tu monetizar os teus conteúdos dentro da nossa plataforma. Portanto, é. Muitas vezes dá vontade de rir uh, esta, um, uh, estas manobras, não tirando atenção, não quer também aqui tirar o, o, o, o valor que uma plataforma como o YouTube tem. Uh, pá que é ótima, aliás, não é por acaso que é o segundo motor de busca mais usado no mundo, uh, não é por acaso que o Google ao seu tempo comprou a, a, a, a plataforma, bah, e que de facto também deu aqui um avanço na, na, na, na tecnologia, na, na publicação de vídeos, no streaming, uh, uh, que não terias de outra forma. O YouTube e a indústria pornográfica. Uh, uh, uh, uh, não, não podemos destirar o, o valor em relação ao avanço que nós temos no vídeo online, no vídeo digital atualmente.